Olá pessoal, você amarra o seu sapato desde que você aprendeu lá quando era criança. Mas você amarra do jeito certo, ou melhor, você amarra do jeito que é mais eficaz. Vamos ver nesse vídeo rapidinho? Vem comigo! Meu nome é Romildo Cavalcante, eu sou especialista em segurança e nesse canal eu tento trazer, como você vê nos vídeos, de forma bem caseira, amadora, esse meu hobby que é a produção de vídeos e edição, que eu estou aprendendo a cada dia, cada vídeo que eu faço eu aprendo mais. Normalmente a gente aprende a fazer as duas laçadinhas com as duas orelhas, e aí dá a volta e finaliza. Mas normalmente esse tipo de amarrado ele se solta ao longo do dia ou logo após quando você amarra. Mas isso não é o jeito mais eficaz, pode ser o jeito que você aprendeu e não há nada de errado nisso. Eu vou te mostrar um jeito mais eficaz, que ele fica amarrado quase o dia todo. Vem comigo. Eu vou mostrar para vocês como que eu aprendi, é claro. Eu também aprendi isso, não, não inventei. E vou mostrar nessa bota aqui, mas você pode aplicar isso é, no seu calçado. Basta você ter um cadarço. Que é o suficiente para você aprender. E eu queria chamar aqui a atenção, a Gislaine Garcia. Um dia que eu mostrei o jeito que é o mais eficaz, ela falou: Olha, faz 30 e poucos anos que eu amarro meu calçado de forma errada. <risos> Mas não, não é que era errado, era menos eficaz. Tá bom, Gil? Um abração para você aí. Vou mostrar nesse vídeo aqui para vocês. Coisas do dia a dia. Vamos lá. Independente se é uma bota, se é um calçado, vai servir para você também. Então, vamos lá? primeira coisa você ajusta no seu pé né puxa o cadarço ajusta no limite sem apertar muito e aqui antes de começar a finalizar na parte superior aqui da bota aqui você começa o diferencial ó. você dá uma laçada que é o que você aprendeu só que não é uma laçada só você dá mais uma então dão duas laçadas o que, que essa segunda laçada faz faz com que é, você isole essa amarração então quer dizer Qualquer coisa que se solte aqui para cima, não vai soltar aqui embaixo. Então, por isso que se torna muito mais eficaz. Então, você fez isso, continua aqui a fazer a sua, a sua amarração normal. Enfia aqui no, nos passadores. A mesma coisa. Lá. Passando nos passadores normal. Chegou no seu limite, eu sempre recomendo que você passe 100% dos passadores. Não, não deixe nenhum solto, porque... O cano alto permite que você mantenha o seu tornozelo bem fixado. Dessa forma, você evita ou diminui as torções, os, né, que a gente fala tanto de luxações no tornozelo. Aí para finalizar, você faz a mesma coisa, você dá uma laçada que você aprendeu quando criança, vai dar a segunda laçada. Tá isolado aqui, como o cadarço aqui é grande, você pode vir aqui para trás, trazer e finalizar aqui na frente fazendo a mesma coisa. Uma, duas, ficou curto, né? Então, nesse caso, você pode simplesmente, como o cadarço não daria para dar a volta, normalmente você dá a volta aqui e amarra no cano aqui embaixo. Mas, nesse caso, como não daria, você vai dar a laçada. Aqui, outro pulo do gato, você vai dar uma laçada. Que é, normalmente, você faria assim, ó. Normalmente, como você aprendeu? Você faria isso, isso e já ajusta aqui o tamanho. Mas isso se solta. O que, que você vai fazer? Além das, das duas passadas aqui, você vai dar uma. Ah, não, finalizou não. Dá outra. O que, que vai acontecer? Quando você fizer isso e dar uma puxadinha aqui, pronto. Você vai andar o dia inteiro e o seu calçado não vai desamarrar. É isso. A sacada está aí. Duas voltas isola aqui embaixo para que isso não solte e depois aqui em cima faz essa mudança aqui ao invés de dar uma só você sempre vai dar duas uma passada duas passadas e depois você vem aqui uma passada você dá outra passada e ajusta pronto é assim Normalmente os pescadores fazem isso, quando vai dar o nó na linha, que é muito liso, né? De nylon, com um anzol. Ele é, chama nó de pescador, né? Mas aqui é só um pedacinho do nó de pescador. Espero ter te ajudado com isso. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. É assim que eu faço. Coisas do dia a dia que facilitam a sua vida e vão promover algum tipo de segurança. Porque deixando o cadarço bem apertado, você mantém a estabilidade dos seus pés e assim você pode caminhar com maior segurança, evitando lesões de tornozelo ou até mesmo de joelho. E se você não é inscrito no canal, chegou a hora, se inscreva, assine o sininho, dê o like nos vídeos, isso ajuda demais o canal a crescer e compartilhe na sua rede social. Você consegue fazer essas quatro coisas? Se não, apenas se inscreva e assista os vídeos, já tá bom demais!